Senhor é House, sim. Então tá ligando né, mais forte aqui. Eu tenho alguma coisa mais forte para pegar? A gente gameplay Pegar na ult, aí para mim. O cara, pegou trash. Véio. Caraca, chama uma resposta? Tá ligando. paisão? Quer lançar isso aqui não? Ela mesmo. Pô, tá ali no pensamento. Cara. Ah, tá ligado. Estão conectados, que é isso? Pô, foda que não dá nem para falar gameplay aqui, velho. Os caras estão com o radinho ligado. <risos> <risos> Tamo jogando, hein? Cachição tá digna, acabou o respeito mesmo, Tito. Entrei que na voz side dele ali, filho. De Começou. Ô, oh, faz anos que eu não jogo contra a Graze, velho. Você vê que existia esse boneco aí? É, cara. Era um buffzinho no dele, AD dele né? e bufaram o AD base dele e aí os caras voltaram a gel. Escolhi o Pet É, Pet Note? <risos> <risos> Pô, mano, pensei que tinha mudado isso, velho. <risos> assim que <eu> não doido. <risos> <risos> eu vou fazer uma trade, Otitan. Pra tirar o Guardian dele e eu troco por uma poção minha. Vou começar de long e aí depois a gente dá um. Suave. Isso, vai, vai dar tempo algum... índice, não, hein, isso não Caralho, bot. Hum, maluco. Mas cuidado com o um cheese, três campos. Tô de boa, ele não vai me xxar nível 2, fazer... não, velho. Tão dando lixo. Sim, sim. Ele não vai fazer pra cima, porque 3 em 3 bot é pro nosso. Eu vou ameaçar aqui, pô. Ficou É, ele pode fazer três campos e gankar também. Trade aqui na frente? Só ameaça, um dá grab não, dá grab é não. <risos> Esse cara jogando, vê. Vamos. Vai jogar slow nessa aqui? A gente tem grabar agora. Ó, ó. Ao 2 Ele não apareceu, tá na de galinha de lá Ele, ah, lá. É. ele fez G de golem Fica de olho pra ver onde ele vai Se ele vai pro top Eu, Sim, eu tô aqui. Foi rio. pra cima, foi pra cima Foi pra cima, foi pra cima eu acho. Aí tô pra cima, tô pra cima. Resetar o seu aqui Vai dar bounce bot aí A gente pode Vai Ele dá no bounce e a gente mata Graves top tide tá Tá no lobo no lobos tá. Bot Tá bounce já, tá no meio Ah eles vou não conseguem clicar aqui não véio. Eu vou pegar o escante Eu vou ficar sentado na tree, tá? Ó, uhum. ah, vou rocar nesse mínimo. Ele, te ele não pegar. vai encostar, velho Ah, não vai, vai nem poder não Ele perde bastante mínimo, pô o controle é nosso. Ó, tô tá? Ah, ok. não cheiro. Só dano. Tá com até flash, sir. Relaxa, vamos vamos daí vá, vamos daí vá. A gente Foi puxa full, assim. a gente vai puxar full, a gente vai puxar full. Eu tenho TP aí, mano. Eu, eu vou ficar aqui atrás já, tá? Ah, tiraram a cara já dá o tiraram a cara da Wave já. Tá suave, só só pega, só pega a brick. Acho que eu vou dar B aqui pra ele depois do Red Tree. Dá B na Fog, dá B na Fog. Daí B na Fog, eles não me viram, não. É, eles viram eu resetando, o Titan, eles não viram, não. Eu vou jogar como ele se vocês tá estivessem aqui. Eles sabem que eu resetei, tá? O Titan, eles não sabem. Ah, ah na real, o Radinho tá ligado, né, mano? Ah, então. É. Essa também. Eu tô puxando deslocar aqui pro Drake, mano. Ah, Talvez eu tenha que vir também. top pra consertar o Wave valeu. Ah, Grimes tá, bot. Grimes Blush. É, Blush. Ele vai querer frisar, eu acho. Não deixa, não deixa. Não, não conseguiu. Já, não, não, não frizzou. Tô matando pra baixo, tá? Vai no Thresh, vai no Thresh. Vou que é ela? Não. acho que os dois morrem. Quer dá a Ori. Mata a Jeans. Eu vou parar ela, vou parar ela, vou para ela. Parei para a Ori. Jinx, vou parar o outro TP. Tem que fazer morrer, morrer, morrer. Caralho, 5 em bot, velho. É, eles só. Os dois fuderam a wave deles, tá ligado? Tipo, não sei se valeu a sua pena pro solo laner, não, velho. Bot, eles são fudidos também, velho. Relaxa. Se tiver a estacar a wave, não bot, não, não. pra daí, vá. Ok, então. Vamos levar tá aqui e desço, mano. A gente consegue daivar sim. Tô pegando vocês tá aqui nessa wave. Próxima wave. Vamo, vamos tentar a próxima. Okay. Se não tem campo, ele pode estar bot, tá ligado? Ó, ele subiu, ó. Tá ali, ó. Tá mid. Tem pinstouro, tá vendo? Tá tem sim, sim. Deixa a low aqui. Ah, eu não fui aqui, é Ah, a gente, a gente mata eles, a gente pô, a gente eles, pô. pô eles estão perdendo muito HP, eles estralaram, estralaram. 3D. Só matassem, Pegadinho. Só, só finaliza. Ok, primeiro. Eu peguei, tá agro, peguei o agro, peguei o agro. Deixa as bricks, deixa as bricks. Ok, deixa eu sair primeiro. Aí, Vou pegar o Wave junto com você também. O Graves tá Drake aqui? Ah, o Graves pode estar tá por aí, é aí, mano. Vídeo, e Drago não. não eu bem. não gosto de Drago. Vai perder time só. Dá B pra gente manter na lane aqui. vou pegar o Herald, então. O Eles estão fazendo Drago sim, dá pra você fazer Herald. Eles podem contar para alto, mano. Podem mais só o Graves. A Uriana tava recalco sem TP. Eles ele não, não vieram ele pra colocar, mano. Eles vão passar limite. Isso aí é um flip do caralho, viu, velho? Cuidado aí, você vai tomar, mano. Acho que tu desce, mano. Acho que tu desce, desce. Desce, desce. vão ir. A gente vai destacar. Vamos dar vai na próxima. Vamos dar ver nessa aqui. Ok, Eu tô level 6. Já, tá. Pode farmar dois campos aí, farma dois e vem. Vou pincar aqui já pra você. Eles são sem ward, velho. Vou puxar oh. a aqui e tô descendo. Cuidado, Tom. Tô Então então então. tô indo. Aí, aí, aí. Pegar um o tá Pode vir. Bate você, eu vou por cima, tá? Fica aqui só dando o trash. Sandra, fica aqui, ó. Não precisa completar não. Vai, não, não. vai, vai, vai pegar o wave mid, vai pegar o wave mid. Eles guivaram, guivaram, Vai pegar o wave mid. Mano, peguei Não, brisa, Eu velho. quero deixar, eu quero deixar a Caliça batendo na briga, velho. Se eles tiverem fight aqui, ser... a Caliça não vai poder vir. Pode bater, pai. Pode bater não, não bater, não deixa o wave morrer, não, porque a gente dá e vai ter dois daí se eles trolaram. Eu já eu já né? Se o Grave estiver aqui, a gente só sai, mas acho que a gente dá em 4, vem cá. O BRTT tá com muito gold, velho. Só da recall. Ele pega oh. shield boa e a gente vai. Olha, ele tá. Vim, vim, vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Direto, direto. Volete um ult. Tô muito, tô muito. Só vai na gente, senão tem como dar tacar lantana. Voltei ela. Não vou deixar o dia pare ela. Caralho, eu fiquei ela ainda. Só matar. Tô tancando. parei. Tô tá de boa, tô tá de boa. Tá boa. Caralho, na moral, é o cara apareceu dar... top, você bota a fé? Dá Thresh Dive mid, bolha. Acho que dava Thresh Dive mid, mano. Thresh Dive mid. Ó, tá Thresh tá aqui ainda, tá atrás, tá aqui, ó. Eu Olhando eu tenho hoje. Eu tem o Thresh D. Olhando e tá Tem um pai. Tem, tem. Tancando. Tancando. Ih, caralho, desse jeito não dá, fala tu. Ai! Meu Deus, crime que tá passando aí, cara. Que porra é essa? Ai, fudeu, vai acabar o wave. A gente não pega não, hein pai. Nossa, Caíssa é ST2 era muito bom. Tenta, tenta, tenta, tá é é tá? é tenta. É muito gold, pô. É muito gold, é muito gold, é muito velho. Já quer deixar a Caliça no mid já? Sim, sim, já inverte. 3k de gold na bag? Bem, suf. Mano, acho que a gente dá match nesse bot aí. Mas hum. é que eles estão frisando na T2, pai. Eu acho que a gente só puxa e sobe mesmo. Puxa full top, puxa o full top. A gente a gente dá puxa mid. top. É, a gente brinca top, pô. Não, não, tipo, não tem porque, ele, ele tá frisando. Tá sim, vendo? Sim, a gente tá Amassa, amassa. Joga do tá Arlene, joga do é, Arlene. É, só give o bot aí, tipo, coloca uma tãozinha aqui se tiver e tá, tá, tá quente Ele só morre, mano. Fica aí. Não deixa ele limpar o ele ele. wave, não deixa ele limpar o Avião. Assim ele fica mid. Pode deixar a Caliza brincar. Deixa a Caliza brincar. você dá B. Você dá B, você dá B. deixa sua Jinx pegar brick. Puxa mid aqui com a gente, Renek. Se eles derem cara, eu vou engajar, tô. Fica esperto, velho. Ó. Ó, oh, o Renek O Atrox tá dando a cara aqui, tá? te matar ele. É, é, é, é. Sem é, é. flash. Tô indo no mid. Ó, oh, oh, o Atrox tá dando mole top, tá? O Atrox dando mole top. Doina dois na side. Se, se ah, derem a cara, eu vou, tá vou, vou, um vou engajar, vou engajar, vou engajar. Tô é chegando no mid, tô é chegando no mid. Boa. Eu tenho de mano. Joga slow, joga slow. Eu oh, ah, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Olha tá total, não? não, mano. que isso? Faz isso aí não, não faz isso aí não. Não, não, eu já tô muito novo, vou ter que dar reset aqui. Acho Combatei que é o Arauto só, mano. Só não. pega esse Aralto aí. Terceiro dragão a gente tem que lutar isso aí. A gente pode guardar o Arauto pro dragão. Então bot, mano. Dá pra dropar a mid agora. Dá pra dropar o Aralto. Dá, dá, dá. Não, acho que arauto não, pai. Ah. Acho que dá pra levar só. Uta, Uta o liberar aí e vocês levam essa toy. pô. Uta o Volibear. Boa, só o sai, só sai. O cara jogando lá, velho. Eu acho que eles vão ah, fazer play Tão top e vou device dragon. Ó, que quebraram to toda a visão do top, mano. Vou deixar meu seu ali. Vou puxar o Equipe. Ó, estão aqui, estão aqui, então bot. trash, trash. Rouba os campos, né? roba os é. campos. Pega o red, pai. Oriana oh, tá aqui, tá? Oriana tá aqui. É suave, só roub os campos. Se Pega eles vierem, eles estão numa condição muito ruim pra fightar, tá, velho. Quer hum. que eu continue puxando bot? Não. Sim, sim, sim. Mas sim mas tem algum, sim. que defender top, velho. É só você e ele, tá? Não morre, velho. Eles vão subir de low aqui, mano. E qual é? Se morreu como, velho? dá, daí. Oh, bonecão. Vamos subir, mano. <risos> Caralho, de flash, Bonecão. Não, não, não flash voltou agora. Literalmente agora. Tá, ah, vou dar recado por conta do Baron, Pra eu pegar a visão, pai. Se não fodeu. Eu vou pegar mais um EVG e vou dar B. Ó, a gente tem mais um minuto de relate, tá? Minuto oh, e um dez. Tá? Mano, só fight com o Calista. O Calista é tá gigantesco. A gente tem que dropar o Aroto, mano. Vai acabar agora, tá? Vai dropar solta, top. Solta o top, sim. Tô subindo solta, solta top, sim. Um aí. O atrox a tá atrox. a troca tá aqui. Relaxa, vamos usar o Reneg para o mid aqui. Vamos saltar pra virar, qualquer? Ou pega mais. Pode Eu dizer, acho que a gente puxa essa do top e deixa o Arauto bater. A gente volta pro bar, não? Não, não vira, não vira. Ou vocês vão acertando enquanto eles pegam o. Não, tempo, não, eles aí. não viram aqui, não velho. Eu, aqui... Eu acho que vocês vão acertando, vocês vão acertando. A gente não tem dano nisso aqui, não, velho. É pra virar, pra é pra, é pra virar. Ó, ser... ah, fica esperto aqui, quando eles é. entrarem. Vou dar tem... flash aqui, tá? Ok, sure. ok. Tem ninguém? Ó, ah, ó, ah, ah. Que golaço! Não é nada. Vai sair, sai tá tá em, tá em bloco, sai em bloco. O Atrox tá sem flash. Atrox soltou. Errei feio. Ó, bateu o oh, top de qualquer jeito. Tá, o Arauto bateu o top. Acertei um gol maravilhoso agora. Olha que esses dois estão muito fortes. Sim, sim. A Jinx tá Não. na merda, mas tem dois negros muito gigantescos. Ai, Você bem, tem que comprar com a, bem, bem comprar bem, com a cura já, pra isso. Não fudeu, velho. Vou fazer também, cara. Tá? Tem gold pra fechar o. Tá, ah, tá eles jogar. Eu... Eles querem jogar pro dragão, vem. Desce, desce. Desce. Tem que jogar mid bot. É muito importante essa pressão ali já. Vai pro bot, já, Over. Vai com ele eu lá, o Titan. Eu... Vai com ele lá. Deixa eu. Eu puxo o mid solo aqui. Ok, cuidado com o inglês só. Uhum. Nossa, velho. Vamos lutar por esse, tá? o Ô, a Trox, tá vindo aqui. A Trox tá vindo aqui, cuidado. Ó, eu tô morto, tá? Tá. Tá, a gente pegou pressão bot, pega o flanco aí Ó, a pô, dá pra buzzar porque a Oriana ficou sem ult, tá? Ela gastou ele no top se tu der TP pro drag é nosso Não pode deixar entrar aqui, velho Pudeu Eu tô indo, eu tô indo, eu tô tô Ó, a tá frio, ó, a tá free. Então Ignite ele, Ignite ele, Ignite ele Tá não tá conseguindo hitar, velho Feio demais nossa, é Que fight difícil, velho A Frontline precisa entrar, mano. O Renek precisa entrar pro BRT jogar, velho. senão fodeu, velho Tem ult né? ainda. Tem que ir, véi, que Linda. Ó, noquei, ele. Ult da Tem como matar? Nossa, é muito é. hard fight, tá, vendo é a, Jinx, tá bem na mar, né? é, a gente tem que juntar a mid pra fightar, mano, eu sinto que a gente só não tá juntando, tá, tá difícil pro BRTT, tá muito grande, mas a gente não, não tá fightando, porque a gente tá só puxando side, os caras tão só respondendo e eles escalam bem, velho. é difícil de fightar depois, ah, tipo, isso aqui era uma chance, boi, Tem uma ward aqui já faz, sei lá, milhões de anos, se pô, velho. Ai, meu Deus! Meu Deus, nem, não pegou nunca. Nem fudendo, não, flash x-tech, cara, não, meu Deus, mano. Foi é de boa. Mata é é é? É. É. É é o trash, não é é o Thresh? Pega o trás. o Cara, meu Deus é, meu Deus céu. Caralho, eu dei fudendo. Foi. <risos> cara, o Flash voltou na hora do Flash ex-tech, velho. Que pica! Meu Deus, Mas isso Deus. Deus. Vamos pegar T2 com não, isso. Né, até três, não, né? é T3, você faz não, velho. É, C4 inibe na cara. Ah, não tem o que fazer não. Meu <risos> tomar no cu, brother. Esquece, né? esse cara é queimou o meu parceiro. Sério mesmo. Quem mata ele aí ganha um skin rapaziada, eu queria dizer isso Tomou um scaling, né, família, o famoso Aqui foi isso. vai que foi, foi. Buscria Tá sem nada comida aqui, aí Dá pegar esse cara aqui não velho Dá pra pegar esse cara aqui não velho tá, tá, tá, tá, tá tá Dá tá pra cara aqui Tá Mata esse cara aí velho Não é possível que 3 não mata ele Seu Sem flecha eu não luto né E cinco que eu mato cara não, Tô falando o bot também Ó, ó, Não consigo Vem cá pai Não consigo, <risos> tem tá um ali também Tá Eu consigo rocar ele aqui, velho. Orienta tá top, mano. Dá pra ver, ele? Velho. Pô, é. é o que nós temos que fazer, mano. Aqui, ó, mata tá sem tá sem um. Ah, ó. Oh. Aqui, continua. Jink, jink, jink. Mata o Thresh, mata o Thresh. Vira na troca, vira na troca. Mata a Trox aqui, filho. Meu Deus, velho. Opa, opa, sim, se você aqui, o cara dá 3 vezes todos. Não dá, não dá, não dá, tá safe. Cara, ah, é ao um vivo, velho. Um ah não, cara. Nossa, <risos> mano. Tô sem, Seria mano. Seria virada do século? Ah não, de que aí, deixa eu... O cara, cara, saiu com um pelo de... <risos> Ah, sei lá, velho. Hora as o Renek, Poxa, Renek, gosta aqui, gosta aqui, Você consegui, tem consegui. que tá aqui assim, ó. Senão a gente não luta não. Já vai pra trás, é Vai primeira... esse cara na wall aqui. Não, não, dá não, velho. Minha ult volta em 10, tem que esperar. Porra. É. Ah, Nós tá tudo sem luta. para baixo aqui, o Renek vai por trás. O Renek tu tem que ir por lá já, ó. Eles estão pegando o lugar. É. Cara, é agora mesmo. É agora inglês, eu acho. A Renek tá pegando. Renek o cara, tá atrás. Cuidado com a bala da Ori. Ori sem ult? Ori já. mata atrás, bota E cara, esse tá cara, viado. Toma ult! Morreu? E e eita porra, viado! <risos> o esquerdo, cara, cara com esse boneco, cara! Nossa senhora, filho, esse cara aqui tá imortal, não! É, ele morreu, mas acho que a gente morreu mais rápido, né? <risos> <risos> morreu mais rápido! Tá. Pariu, filho. Não, isso porque tava com corta-cura, imagina assim. Valeu, família. Tentamos, pelo menos. Valeu. A gente executou um plano de jogo ali, pelo menos, tá ligado? É, ah, hum. matamos mil vezes, capa. Valeu, valeu, família. Valeu, valeu aí. Boa noite.